Olá, eu sou Melissa Lorange e eu não vou soltar a sua mão Então, são 11h30... o flash está incomodando minha vista, mas assim, são 11h31 deste fatídico domingo, dia 28 de outubro de 2018 Jair Bolsonaro acaba de se declarar presidente do Brasil nós já tivemos casos de violência espalhados por aí. Aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, que infelizmente tem que acabar, já temos militares na rua desfilando com a população enlouquecida aplaudindo. E no meio disso tudo você deve estar se perguntando E agora? O que vai ser de mim LGBT, negra, indígena, macumbeira, mulher, minoria, etc.? Então, o que fazer agora é uma pergunta que eu não tenho exatamente uma resposta, mas eu tenho uns pensamentos para dividir com vocês. No momento, quase todo mundo que eu conheço está apreensivo ou apreensiva nervoso, com medo, chateado, se sentindo derrotado. E é para sentir isso tudo mesmo. Eu não vou virar para você e dizer não, vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. E isso também é reconfortante. Desde que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pode ter fake news sim na campanha do Bolsonaro, eu virei cá comigo mesma e falei: comigo mesma, já era, nós já estamos no estado de exceção.' E ter essa certeza de que estamos no estado de exceção é muito triste, muito desesperador, mas também acabou com a minha ansiedade que eu não fiquei esperando que coisas boas fossem acontecer, que ia chegar um Deus Ex máquina no final desse roteiro terrível da Shonda Rhymes e salvar a gente de uma possível ditadura. Você pode já começar me perguntando, mas Melissa, oh Melissa, o que, que você espera que vai acontecer agora? Que o Bolsonaro será presidente? Olha... O que eu acho é o seguinte, e eu posso estar errada, mas eu tenho dicas dadas inclusive pelas pessoas do convívio do Bolsonaro, que são seus filhos e o seu vice, que são pessoas que não são muito inteligentes, e eles dão um pouco de spoiler para gente, porque a graça do Bolsonaro, tá a coisa interessante do Bolsonaro, é que não tem surpresa nenhuma, a gente já sabe o que vai acontecer, porque ele não tem sequer inteligência para criar um golpe ou um plano, é tudo muito visível, e para mim é muito visível que o um interesse maior do Jair e Bolsonaro, principalmente do seu vice, é criar uma guerra com a Venezuela e voltar com o neoliberalismo, enxugar os gastos e vender o máximo possível do Brasil para o exterior, conhecidamente para os Estados Unidos. E é também por isso que nós vamos entrar em guerra com a Venezuela, por causa dos Estados Unidos. Porque a Venezuela tem muito petróleo. Estados Unidos quer é, o okay, quê? Petróleo. Mas Estados Unidos não podem invadir. vão usar o okay, quê? O Brasil, que é o seu cachorrinho na colheira. Né? Jair ao ao Bolsonaro, vai lá. E vai tentar invadir a Venezuela. Mas não vamos conseguir, dificilmente. Não é mesmo, mas não vai dar conta. Porque não, o exército do Brasil é uma vergonha. Para nem se resolver os problemas internos, quanto mais entrar em guerra. No processo, nós vamos perder muitas pessoas que vão morrer na guerra. Mas é, é exatamente esse... O objetivo destas pessoas, deste governo, matar a população. O interesse é esse: é que morra a população, é que as pessoas sejam sacrificadas para um bem maior que normalmente o homem deles, o homem das pessoas. Não é, tem nada de martírio nisso, você vai morrer para o interesse dos outros, você não vai morrer sequer para o seu próprio. Eu também acho que nós vamos ter um enorme aumento da violência, principalmente da violência criada por grupos que vão perseguir minorias. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que será um grande problema para nós LGBTs e principalmente para as pessoas de terreiro, de umbanda, de religiões africanas, de mais minorias que são fragilizadas e facilmente identificadas na rua. Eu acho que nós vamos ter sim esse problemão para encarar pela frente e não vai ser nada fácil. Aí ah, eu também acho que Jair Messias Bolsonaro não termina os seus quatro anos de governo. Ou vai ter um alto golpe na forma Morão já não sei o que daria? Que, né tem essa coisa do spoiler que eu acabei de falar. Ou ele vai falecer mesmo, porque né você olha para a cara da pessoa e você fala você não pode estar vivo por muito tempo. Né? a coisa dessa com essa cara não pode durar tanto tempo assim. Aí ah, eu também acho que nós vamos demolir a Amazônia. Isso vai causar impacto ambiental no mundo inteiro. Porque né é a Amazônia que causa chuvas em grande parte dos continentes do hemisfério sul. Mas eu, é isso, vai ter um problema seríssimo E eu acho que o nosso relógio de 12 anos antes do mundo entrar em colapso Acabou de ser antecipado em 10 anos antes do mundo entrar em colapso Graças ao nosso governo do Bolsonaro assim, O apocalipse está vindo a cavalo E esse cavalo, na verdade, é um jumento, se chama Bolsonaro Tá aí no meio de todas essas tragédias que eu estou anunciando para vocês Vem aquela pergunta e o que, que eu posso fazer? Bom, nem tudo são desgraças. Eu quis elencar as desgraças que é pra vocês ficarem assim, fudeu, fudeu, mas não fudeu tanto. Não fudeu tanto que nunca antes na história deste país, e esta é uma frase muito interessante de se dizer, nós tivemos uma união tão grande de uma oposição declarada a um governo autoritário. Nunca. Nem na ditadura militar a gente teve tantos partidos, tantas pessoas, tantos artistas, tanta gente conectada com ideais distintos, com o único objetivo de enfrentar um sistema opressivo de governo. Nunca! E eu acho que isso, no mínimo, vai dar muito, muito trabalho para essas pessoas executarem seus planos terríveis e cruéis. Além disso, faz sermos muitas pessoas faz com que nós não nos sintamos tão sozinhos, que é um grande problema da comunidade LGBT achar que está só, achar que acabou a esperança, porque né, normalmente tem aquela pessoa que é gay, que é lésbica, que é travesti numa cidade onde ela é a única pessoa que ela conhece dessa forma. Você não está sozinha, existem outras pessoas que vão colocar diversas diferenças de lado para estar com você, porque a chapa esquentou para todo mundo. Acho que esse movimento muito bonito faz com que a gente veja, assim, veja, efetivamente observe os nossos aliados e pense, esta pessoa é alguém com quem eu posso contar. E também nos livra de contatos sociais, de família, de trabalho, que a gente não quer mais. Em você fica encarando essas pessoas com um sorriso amarelo, porque não é mais horas, não tem mais tempo, tem mais força, tem mais energia pra isso. Você vai bravo pra essas pessoas e falar, pra puta que te pariu, vai pra casa do caralho, morra longe de mim. E você não precisa mais conversar com essas pessoas. Olha que coisa bonita. Acho isso muito importante. A gente acha que isso não é importante, mas é muito importante. Ah, mas eu sofrido, eu gostava tanto daquele parente, daquele amigo daquela pessoa. É, a gente gostava, mas ela se mostrou que não gosta tanto assim da gente. Né? Que a pessoa coloca a nossa segurança em risco Porque ela acha que vai melhorar o próprio país Não merece nosso afeto, não merece nosso amor E outra coisa que para quem gosta de dizer Eu avisei, essa é a hora de você guardar todos os seus Eu avisei, porque você vai dizer isso bastante Nos anos que vão chegar agora para gente Então porque nós não estamos sós Porque nós somos pessoas que nós podemos identificar Porque nós sabemos identificar os nossos próprios aliados Nossa comunidade eu vou dizer que nós não vamos morrer como baratas. E nós temos responsabilidade com quem é mais frágil do que nós. Então quem é cis tem responsabilidade para quem é trans. Quem é hétero tem responsabilidade para quem não é. Quem é branco tem responsabilidade contra quem é negro. Quem não é de religiões de matrizes africanas que são absurdamente perseguidas tem responsabilidade para, com essas pessoas. Nós agora temos que assumir... Responsabilidades Não é culpa, é responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo bem-estar Das pessoas à nossa volta E não é mais possível Humanamente possível achar Que nós podemos sobreviver em comunidade Sem o mínimo de conexão Entre as pessoas Sem usar os privilégios que nós tenhamos Para ajudar aquelas pessoas Que não têm tantos privilégios E sem aceitar ajuda Não dá mais Pra gente se fechar em grupos e achar que só esse grupo vai dar conta. No final das contas, gente, na verdade, nós por nós mesmos, tá? Quando é tudo merda, só a gente vai ajudar a gente. Mas enquanto não chegou nesse ponto, dá para aceitar a ajuda dos outros, sim. E dá para entender que tá todo mundo mais ou menos no mesmo substrato de merda. Então... Coisas que vocês devem fazer. Primeiro, a manutenção de sua saúde mental. Procurem, se você estiver se sentindo muito mal, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, se você precisar. Procure. Procure a preços populares, procurem grupos, ok, que às vezes vocês encontram. Procurem cuidar da sua mente. Uma mente fragilizada, estressada, não consegue resistir a nada. A segunda coisa que eu vou dizer para vocês fazerem é se protegerem, e no caso, se protegerem a si mesmos. Então, você, se tiver a oportunidade de aprender um pouco de defesa pessoal, aprenda. Redobre o cuidado na rua. Não é para ficar paranoica achar que qualquer pessoa vai te bater, mas não dá mais pra gente ficar tão relaxado. Eu digo isso com maior dor no peito. Mas isso é a verdade, a gente não pode mais achar que tá tudo fácil. Porque não esteve. E agora está na cara que nunca foi fácil. Porque a gente estava se iludindo de que era fácil. Não era fácil, não é fácil, não vai ser fácil. A terceira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês não desistam. Porque o interesse todo dessa gente é enfraquecer o nosso grupo. Eles vão enfraquecer o nosso grupo achando que podem fazer com que a gente desista da nossa própria existência. E assim, não existe possibilidade de eu desistir da minha própria existência, eu demorei muito tempo para chegar aqui, tá bom, essa maquiagem demorou muito, investi muito dinheiro, muito tempo pra fazer, essa peruca que eu tive que ajeitar, essa roupa que eu roubei do armário da minha mãe, tá aqui dentro da minha cabeça que eu estudei bastante, eu não vou abandonar nada disso, porque um zero Arruela ela de um soldadinho do chumbo, com um sapo de bosta externo, tá me dizendo que eu não posso mais existir, mas você faça o favor, tenha santa paciência, e só para finalizar eu queria que vocês lembrassem que... Nós já resistimos, nós já fazemos parte de grupos que já resistem há muito tempo e que agora talvez seja hora de nós abraçarmos uns aos outros e nos unamos, eu estou usando muito o subjuntivo, mas que a gente possa se unir, acho que assim fica mais fácil de entender inclusive, que a gente possa se unir de fato e lembrar que nós resistimos a várias coisas, a milhões de coisas, a inquisição, a ditadura, a, a a surto de HIV, a governos que cagavam na nossa cabeça. A gente sobreviveu a tudo isso. E não vai abaixar a cabeça agora. Não tem o sentido isso, gente. A população tá aí, Danta, a cara tapa, bota um pontarão e a dá tapa de volta. Dizer, ô, oh, amada, aqui para cima de mal, lá não vai... Não, não vai acontecer, não, porque eu não vou deixar. Nada do que eu tô dizendo é fácil de aplicar. Nada do que eu tô dizendo é garantido de dar certo. Mas é o que eu acho que vai manter a gente mas são. Posso estar falando um monte de besteira? Claro que eu posso. Posso ter errado todas as minhas previsões? Claro que posso. Posso dizer coisas que vocês não vão conseguir fazer agora, colocar em prática nesse minuto? Certamente posso. Mas eu queria que vocês tivessem me ouvido, que vocês escutem o que eu estou dizendo, que vocês pensem junto comigo que ainda vale a pena batalhar por nossa existência, que não está tudo perdido, que nós não estamos sozinhos e sozinhas, que juntos, de fato, nós somos mais fortes e que não tem nada, absolutamente nada, que essa gente vai fazer que vai destruir a nossa união e a nossa existência. Era só isso que eu queria dizer. Boa sorte para todo mundo. Nós vamos ficar bem? Não. Mas nós vamos sobreviver, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, que é o tragédia número 100, onde provavelmente eu vou voltar nesta mesmíssima pauta, porque afinal de contas, né, o que, que mais tem de importante para a gente falar nesse momento? Pois é, eu vou sair por ali. Curta e compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever neste canal. E um beijo. Agora eu queria cantar para vocês uma canção que eu escutei no site YouTube que diz bastante sobre esse momento político que vivemos. Atenção! Eu falei que isso ia da merda, que isso ia da merda, que isso ia da merda. Eu falei, eu falei que isso ia da merda, que isso ia da merda e Deus.